Oi mega gente, esse vídeo é um pequeno agradecimento a todas as pessoas que vem chegando aí no canal Mesmo que seja pouco, eu só quero gente, agradecer porque me deixa feliz Tipo, eu sou aquele tipo de pessoa muito agradecida eu Não sei se isso existe, mas eu só queria agradecer a cada pessoa que deposita sua fé que sempre aparece notificações. Fé. Sempre que aparecem notificações pra mim. Tal pessoa se inscreveu no seu canal. Se eu pudesse. Mandaria um obrigado de coração a todos. Pois cada pessoa representa um depósito de fé. E infelizmente. Não tem como fazer isso. Tipo. Obrigado por se inscrever. Somente nos comentários. Quando ele ou ela. Comenta e eu percebo que é novo. Eu tô sempre aqui agradecendo pra, por se inscrever. Muito obrigado de novo. E eu sei que é nada demais. Tem muitas coisas que eu tenho que melhorar. Em muitos sentidos. Uma delas é o meu microfone. Que é muito ruim. Acho que vocês já devem ter notado isso. Porém, na edição, eu sempre... Tento trazer uma uma qualidade máxima possível dos meus conhecimentos amadores e futuramente eu pretendo, né, trocar de microfone para fazer um para trazer o melhor é trocar de microfone para fazer o melhor possível. Eu tá pensando em pegar o SF666. Porém, eu não sei se ele é muito bom. E ainda por cima, tem 666 no, no nome. Deve ser bem satânico, então eu não vou comprar. Pra evitar que tal, que eu tô gravando e invoco o Santanás sem querer. Quero fazer um vídeo agradecendo. Um vídeo de agradecimento que, a todos que comentam aqui. E falando que eu mereço uma quantidade a mais de inscritos que eu tenho. Eu me sinto muito honrada de saber que vocês pensam assim, mas eu sei que um dia vou chegar lá subindo degrau por degrau sem pisar em ninguém, apenas com fé e determinação. Não é fácil passar horas editando pra no final pegar 30 views, isso me dói o coração. Mas tudo isso eu uso como combustível para estar melhorando cada vez mais. Eu só quero ser reconhecida, não quero passar de ninguém. E eu sei que tem pessoas que falam, nossa, você poderia passar de tal pessoa futuramente, mas eu não levo isso como uma competição. Eu apenas. Eu apenas estou fazendo minha parte, pois o que me deixa feliz é editar vídeo. Eu gosto muito de editar vídeo. Ultimamente eu descobri que eu amo fazer, e se eu crescer. Um dia, independente de eu ser maior que tal pessoa ou não, já, estere, já estarei feliz. E a todos que desejam que eu cresça, que saiba que eu desejo o dobro pra vocês, ou até mais. Vocês são especiais, muito especiais pra mim. E me fizeram encontrar uma felicidade aqui. Que quando eu estava quase desistindo de tudo, eu acho que esse vídeo vai ser até o trailer do canal, eu vou deixar ele na parte inicial para as pessoas conhecerem um pouco, então é isso que eu queria trazer para vocês agora, para vocês talvez agora no momento, porque é um agradecimento que eu vi que de ontem para hoje muitas pessoas estão falando coisas do tipo, que se inscreve aí, que dá like e manda sugestões ou ideias para próximos vídeos se vocês quiserem Na analisando só. e trazendo mas se for algo que eu sei que não vai dar tanta repercussão assim nossa fiz por fazer eu nem faço porque eu não gosto de trazer um conteúdo que é que, que é né, jogado para, para vocês porque como eu já disse aqui vocês não são só números no meu canal vocês são pessoas, pessoas que estão aqui para ver o meu trabalho, então fico muito agradecida por isso e eu não quero só trazer qualquer coisa, sabe, e eu agradeço muito a cada pessoa que, que, que se inscrever de novo, falando isso, já estou até perdida, mas muito obrigada a todos que viram o vídeo até aqui e deixem um like e compartilhem e fiquem com Deus. E vou ficando por aqui. E tchau.